O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Na vida, tudo pode ser negociado. Você já percebeu isso? É, você negocia o tempo inteiro, por exemplo, com a sua família. Você negocia até época de férias, negocia fim de semana, negocia até que filme vai assistir. Na empresa, então, nem se fala. Você negocia desde o seu salário até o seu cargo, o que você vai fazer, tarefas, prazos. Bom. No seu dia a dia, a grande negociação. Você negocia compra, vendas. Puxa, eu acho que não existe nada que a gente não negocie. Agora, para ter sucesso, então, você não deve aceitar de cara, olha essa dica, tudo o que lhe é oferecido. Porque sempre dá para melhorar um pouquinho mais o seu resultado. É, é questão de negociar. Você pode e deve negociar, por exemplo, o, o valor de uma multa, os juros de um crediário, o preço de um produto que você estiver comprando, ou na verdade qualquer coisa que você for vender. Ninguém nasce sabendo negociar, isso é importante. A gente aprende essa habilidade e ela vai ser útil para sempre. Eu leio muito, eu vejo muitos vídeos, eu ouço meus podcasts. Sempre eu analiso o que eu fiz de bem, legal, na minha última negociação. E também o que eu deveria ter melhorado. Esse é um processo contínuo. Por quê? Porque na vida você não ganha o que merece. Você ganha o que consegue negociar. Grande abraço.